Sim, o que é que se passa? vamos oh, <risos> que <tapos> <ríe> é, é que se passa? que puta que se que é que <mesmo> <Mus transformatory> Nunca andei de barco, mas tá bem. Ah, C4... E eu um E eu outro. não me vou preocupar. 24? Olha onde ele já foi à vinda! Ia dar um kill logo para ti! Olha, tal! Outro! Não, não, mas ele helicóptero de ataque aqui velho! Né? Ai, ah, okay, então, eu vou saltar, vou saltar! Ainda bem que saltei! Ah puto, bateu no. Até vou gravar, pô. Ah puto, quantos gajos eu matei. <laughs> Pois é, destruiu o que eu tiro. Entra aqui no tanque agora. Estou aqui a tua falta. Já matei dois tanques e tenho mais uma coisa ainda a dar-me tiros. Matei? Tá. Estou a ir aos turnos, não se vai para lá. Estás tipo, estás tipo, estás tipo, estás está, tipo, está, está, está. Então um goste! Tá. Atrás, atrás, atrás, Neiros! Ok, matei o gajo. Tras, o gajo estava a tava Estava. Só quando chegares é que eu depois consigo sair. Também estávamos muito puto, Olha para o chá, estão a falar para ti. Porquê? Não foi sucesso. <risos> <risos> Porque a gente matámos o um gajo de helicóptero e um o gajo ansiasse. Puto, eu só queria ver o prédio a cair. Não! Puto de merda de ataque de helicóptero, riram-me o <risos> Sério? Vou nascer no A outra vez? Não quero que eles já tenham sido. Eu vou de helicóptero e se alguém quiser uma moeda. Vou... E aí, eu vou Acabei de matar o helicóptero da nossa esquerda. Vou de exclamação sniper para ver os sniper slots e isto yep. fala mesmo. Eu faço a lança aos sniper slots. São dois tanques, David, são dois tanques. Eu bati com o rato no meu teclado e claro, disparou-me um, um, um míssil para os pés e fiquei a 1 um de vida. Hã? Ah. Não tenho mais. É aqui que eu vou puxar O que? O que é isto? <risos> oh meu, parem de meter coisas à minha frente. Mas estou ainda por cima, tipo, apanha lá isto, olha para isto, carrega no E, carrega no E, vá. Tu vais morrer daqui um bocadinho afora de não vou nada. Porque eu estou fora de água, percebes? Eu sou o gatekeeper. Dá uma aqui o Estou um boeda da gajo, lá, Há bue da de barcos, boeda de merda. Olha, já matei mais outra aqui no mesmo sítio. Ok, já consegui sair de lá. Não! Hein? Estou a ouvir Ai, ai. Foda-se! Okay, não vou... Não vou lá chegar a bandeira. Escute! não percebo onde é que onde é que eu... Ah, ok, já percebi, já morri... Deixa o gajo subir, os gajos conseguir. Não sei se... Talê. vai Estou a defender, Fran. Não entro? Ok. Oh puto! Ta tarde demais, quando tu disseste isso eu, eu, assim, eu comecei a assim, sair. Estás a ver só? <risos> Andar para trás e para a frente. Já reparaste que está aqui um papagaio no, no ar? Ai, que me descarregar. <risos> Pedro, é só por trás, peito. Ih, é. tenho tanta coisa ali nele. <risos> What the fuck?